O Ronaldo Fenômeno e o David Beckham, ambos ex-jogadores de futebol, conversaram em inglês alguns dias atrás em uma live é, nas redes sociais. Um learner seguidor nosso lá no Instagram falou assim, Junior, faça um vídeo analisando essa live, por favor. Aí estou trazendo aqui para o canal. Check it out. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Hoje nós vamos analisar um pouco aí da live feita pelo Ronaldo Fenômeno e o David Beckham, totalmente em inglês. Falaram tudo em inglês, foi mó legal essa live. E eu vou trazer aqui alguns pontos pra gente aprender junto, né, e, e também se divertir. E como eu falei, esse tema foi sugerido por um dos nossos learners lá no Instagram. Por isso que eu digo para você me seguir no Instagram, porque eu con converso com a galera, interajo, recebo ideias de vídeo. E o papo ali é bem quente, hein, pessoal? Então me segue lá no Instagram, please. É perfeito, eu sei. quando eu mas em quarentena eu não então, ele falou, uh, when I drink wine, uh, it, it gets better, alguma coisa desse tipo, né? But in quarantine, uh, I can't. Foi isso que ele falou? In quarantine, I, I don't drink. In quarantine, I don't drink. Então, aí temos a palavra quarantine, que significa quarentena, que é o que a gente está passando nesse momento, né? E olha só como é que se escreve, ó. É com A, né? Não é quarenten. quarenten. Good. I'm good, and you? And your family. Família é família é muito bom. Como Nós temos estado aqui no UK há três uh... E o legal é que o, o Beckham usa aí o present perfect porque é uma ação que começou no passado tem influência agora no presente. Então, we've been, we've been ou seja, começou no passado e está perdurando até o momento. We've been, esse apóstrofo V-E nada mais é do que o have. We have been, we've been. So, we're, uh, we've been together with the kids. Uh, we've been together with the kids. Né? E legal como ele fala, né? Together, together. Uh, diferente da pronúncia de um americano, que seria together. Né? Together. Acho muito legal a pronúncia do inglês britânico. Uh, Brooklyn's in America, but uh, we're oh, all here. Brooklyn is a all... big man. He's, wow. he's too big now. He's too yeah. big. I can't... Too big. Too big. Ou seja, grande demais. E a gente usa to que também significa também para usar como demais na hora que você coloca antes de um adjetivo. Então, ó, é, too big, grande demais, too easy, fácil demais. Agora, quando você coloca o too no final de uma frase, nice to meet you too, prazer em conhecer você também. I like music too, eu gosto de música também. Então, perceba que o too tem dois significados aí, pelo menos. I can't fight him anymore. Yeah. <risos> And uh, and uh, Romeo is, is is Romeo who is playing tennis or Romeo plays tennis. Romeo plays. Yeah, saw man. And he yeah. he he continue or he continues playing. He yeah he still plays. He's not as good as me, but he plays. <laughs> <laughs> well, we have to meet some time and play. I know. You can play. This, yeah, this is my favorite sport now. Really? I I I, I can't play football anymore. I get a, Injury, every time I play, something broke. <risos> então, uh, ele disse que não pode mais jogar futebol, porque toda vez que ele joga, alguma coisa quebra, né? Então, something broke. ele falou, na verdade, broke no passado, né? Algo quebrou. Na verdade, ele teria que falar something breaks seria a forma correta no presente, né? Mas tudo bem, ele falou no passado, mas o Beckham entendeu, continua o papo, vida que segue. Você não precisa falar inglês perfeitamente para ser compreendido, né? So I play yeah, so I play tennis and and oh. I love to play tennis. So. How are you? How is the family? Yeah, my family is fine. Yeah. Well, two kids and here in Spain in Malaga. And the other two, Ronald is is 20 years. DJ, is he still DJ? Yeah, he's an amazing DJ, and he's in Brazil. That's good for you. Uh, yeah, uh, <laughs> my fault. <laughs> <laughs> you remember, I, mean, I, I at uh, at uh, at my place, the. the My place. My place, a tradução literal seria meu lugar. Mas eles se referem a casa quando você fala my place". You can my place. Come to my place. Vem pra minha casa. Uh, tomorrow I'm going to throw a party at my place. Amanhã eu vou dar uma festa na minha casa. Então você pode usar my place como uma substituição da palavra casa. No, I don't. We I I I used to play with uh, with uh, you know, with uh, CD. Yeah, com run on all the time. Yeah. Now, run on anyways, maybe young, young, but Young, Young, né? ele se referiu a palavra jovem. Dá para entender que ele tá querendo falar uh, a jovem, mas a pronúncia uh, correta seria young, young, mais aberto, né? Yan, yan, não yon, young. Então todo mundo aí repete young. Young. He used to play I and mean, he he, he, he grew up to see me playing music and he became a DJ. He's a very good DJ. He plays electronic music. Really? So in, in yeah. Brazil only? Yeah, in Brazil. Now well, everywhere when they when people call him he goes and uh, Last year he plays in Ibiza. Uh, last year he plays in Ibiza. Então, esse play, esse play seria played. Né? Então, last year he played in Ibiza. Mas tudo bem, Conjugou não, não conjugou corretamente o verbo, mas vida que segue. Tudo certo. Three different clubs. So, it's, he, he's doing well, but still young, you know? Young. Still have to improve Amazing. a lot. Amazing. Yeah. By the way, Luis talks too much. Yeah, man. But... Luis talks too much. Né? fala demais. fala muito. Too much. Lembra do tio que eu falei no começo do vídeo? Aí, ó, too much. Demais, muito. Okay. Demasiado. Mas, you know, I know Luis is the best. He cannot talk at home. <laughs> Isso. So he talk with, with me and with us. <laughs> Roberto talks a lot. Roberto é the same, but he's not allowed to talk at home. <laughs> He's not allowed to talk at home, então ele não tem permissão de falar em casa He's not allowed, ele não tem permissão, não é permitido Ou, positivamente, I'm allowed to talk at home, eu tenho permissão pra falar em casa He was very happy, he was very happy to be talking Yeah, and am talking because Celine is not here, so I can talk esse aqui é um trechinho do, do vídeo com o Ronaldo e o Beckham. A gente tá vendo aí que o Ronaldo fala muito bem inglês. Ele tem uma fluência legal e o Beckham consegue entender perfeitamente e a conversa segue tranquilamente. Se você quiser assistir o resto dessa, dessa conversa, vou deixar aqui embaixo no link da descrição. E é legal porque a gente vê um, uma celebridade brasileira falando inglês passa um bom exemplo, pelo menos nesse sentido aqui. E também passa o, o exemplo de humano, porque você não precisa ter o inglês 100% perfeito para você poder se comunicar. Claro que a ideia sempre é melhorar, sempre você evoluir, mas não precisa falar assim, poxa, quando eu tiver um inglês perfeito, é que eu vou me arriscar numa conversa em inglês. Quando eu chegar naquele nível, é que eu vou falar... O... Não, você tem que fazer. Vai falando, vai estudando, vai colocando a cara, a tapa para bater mesmo, que você vai aprendendo no, no processo. Você nunca estará pronto se você não tentar. Essa é a mensagem desse vídeo. Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá um tapa no belzinho para você receber as próximas notificações. Me segue também lá no Instagram, manda uma mensagem para mim, eu interajo com todo mundo e além, é claro, de postar novos conteúdos em inglês. As redes sociais estão todas aqui embaixo. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, see you around, bye!